Olha o chevetão empinando ali ah, bah, oh, Tô ligado se passarinhos aqui ah, Ai tá, para tu me, se, Nesse jogo aqui dá uns dinheiro. quase 600 reais ó. Eu tô aqui no bolso do Neil, oh, meu Deus Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto Nunca nem vi que dia foi isso. Olha o tamanho tá, machado Nossa, Nil. Ele é... O <risos> Nossa senhora, beleza, parece que eles mataram muitas pessoas, peraí, lembra-se aqui não, tio ah! Cachorrinho, cachorrinho, peraí, tem cachorrinho Rapaziada, eu não saubei esse cachorrinho aqui, os caras quase tacaram pedra lá em casa, tio Rapaziada, aqui é a hora do churrasco, nossa senhora, tem inimigo pra caramba, eu lembro essa parte, tio ah, Nossa, o, o cara do Corcel 2 o, o seu Durselanos, Ó, oh, já Ataca tá, caiu ali empinando Rapaziada, tem plantinha amarela. Ela. Nossa, o senhor fez suco de maracujá. <risos> Se não bater, eles cara é amigo, hein. Até eles perceberem, peraí, peraí. A música é do mal. Eu vou começar essa aguardar, Uma tarde dos nichos. Rapaziada, o é que eu escolhi é mortal. É mortal. Ter... Nossa senhora, os tá estão rodando nunchaxons. Vem a mim. Eles daqui mesmo. Oh. Pentear os lobos. Oh. Só na franja. Oh. Tá empinando atrás, tá empinando atrás. Rapaziada, o Leon carrega rapidão a arma. Eu já curtiu, o cara é profissional. <risos> ó, tem que tomar cuidado, com os caras é do mal. Rapaziada, ó, tô com o sininho. Hora da oração ali. Tô ó, jogando, os caras vai. a tá organizado. Acabou a balada do nada, tio. Pra onde foi todo mundo? Pro bingo? Acertou, ah, miserável. Rapaziada, tá rolando um bingo aí, Resident Evil 4. Essa versão dublada, o cabernet simplesmente curtiu, hein. É, tudo legal, né? <risos> Vamos pegar mais uns itens aqui. Tá ligado? Os caras. É... é tudo parente que os caras têm a mesma cara. Sim. Ó, é um parecido com o outro. Mesma religião. Eu vou passar a lambida nele. Atira que dá ovo. Tá rolando uns, uns ovos dourados aqui, hein? Rapaz, pegamos ela. Será que ela dá ovo mesmo? Pois é, essa galinha não era do modelo Carijó. Não. Por isso, ó, as perninhas dela, ó. quando morre a perninha dura, quer dizer que essa galinha não era carijosa. Aquela aí sim, ó, ó profissionalizada. Rapaz, então. Nossa, Nossa Senhora! <risos> Vai tomar no canela rapaz! Rapaz, era o zoeiro <risos> do leão, tá, tá, tá vermelho, hein? Ixi! Tá louco Nossa, ainda Rapaziada, você viu a coxinha? Nossa, motosserra Ah, esse o cara empina Por vez, hein? Nossa senhora, pegou! Rapaziada, tem que ser que a escopreta aqui o negócio é feio mesmo! É só a galera inteira! Morreu <risos> não! Shinko Sasumaki Samponyaku! Finish him! Vem a mim! Nossa, ele desvia, senhor! Desvia a é dia dele? Não vi! you <laughs>